E aí galera, aqui fala o Brank, e bem-vindo a mais um vídeo, quanto tempo né? Dessa vez eu vou estar tá ensinando de novo a como instalar e usar o Oxy, que é o, o programa que você consegue usar skin custom, que é criada por fã Eu vou avisar de novo, quero que preste muita atenção Skin custom é skin criada por fã, não é skin da Riot que é modificada Skin criada por fã você pode estar tá usando normalmente, que você não tem perigo de levar ban. Agora se você pegar uma skin Projeto, por exemplo, e usar ela na cor azul verde que tenha lá Disponível pra baixar Por, por exemplo, Chivana Campeonato Vermelha Você vai levar ban Se a Riot descobrir que você tá usando Agora se você estiver usando Chivana, Sei lá, N Ursinhos Cariosos, tá ligado? Você não vai levar ban por isso, porque é a skin criada por fã Então primeiramente eu vou estar tá abrindo o site que tá aí na descrição Que é o Map Skin Você clica em Ox, Vai na última versão clica em Não tem, então clica em oficial Você vai abrir esse bagulho aqui Você desce e, na minha opinião, abaixo pelo Mediafire que é a melhor, o alternativo Você clica nele, ele vai abrir o Mediafire Você coloca pra baixar Vai demorar um pouquinho Após baixar, você abre o arquivo do Oxy Arrasta a pasta Oxy para sua área de trabalho Clique aqui Acha para de trabalho, como eu já movi? Eu não preciso, mas eu movi ela para dentro da pasta Ox sem querer. Eu vou tretar aqui e mover para de trabalho. Ah, na verdade, eu fiz merda, é só mover para de trabalho. Você abre aqui, abre o box, executar. Ele vai pedir para você instalar. Como eu já está instalado, ele não pediu, mas ele vai pedir para você clicar para achar sua pasta do LOL, colocar a linguagem e avançar. Você vai chegar aqui, coleção de skins não vai ter nenhuma. você volta lá no Map Skins. Volta no Map Skins. Vai em campeão. Escolhe o campeão que você quer, clica nele e procura uma skin. Eu quero a da Mumu. Eu quero essa do Poro, Pomumu. Eu desço aqui embaixo, download Pomumu. Como eu já baixei também, eu movi para a de trabalho. Já tá aqui, Pomumu. Eu clico em importar skin. É... Eu vou no de baixo, adicionar um pacote Porque ela está em WinHAR. Clico em área de trabalho E clico em Pumumum, abrir Instalaram esse mod? Sim Pronto, a skin está instalada Se eu quiser tirar eu clico em desinstalar ou deletar Agora eu vou no LOL Jogar Criar personalizada Não, treinamento, modo de treino Confirmar, coloca qualquer bot lá Sim, vamos no Amumu e deixa o Amumu clássico. Tem que deixar a skin clássica, senão não funciona. Podemos ver aqui a skin do Amumu. Poro ele literalmente é um poro. Agora vamos ver as skills. O W é o choro normal. O E aparentemente não mudou nada. O Q dele é o normal. E a ult é a mesma. O que mudou mesmo foi só a aparência visual do personagem que virou um poro Caso tenha alguma dúvida, é. Me chame no Skype ou no Discord, que vai estar aí na descrição. E também eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem, entra no grupo do Facebook, que está embaixo, chamado Ilha dos Poros. Que é um grupo que eu entrei, virei moderador lá e está crescendo bastante. Então vocês puderem entrar e chamar os amigos, todos são bem-vindos. E é isso aí, as regras estão lá. Se você gostou... E voltando pro vídeo. Se você gostou do vídeo, se o tutorial foi bom, Comente aí embaixo, diga o que você achou. E lembrando, essa skin que eu tô, não dá ban. Agora se eu tivesse com a mão vermelha, eu poderia levar ban. Porque é uma modificação de arquivos. Bele? Então o vídeo de hoje foi isso. Falou e até a próxima.